Olá, bem-vindo ao Valenvest Channel, seu canal de educação financeira. O tema desse vídeo é Basse comprou IRB. E daí? Bem, vou começar esse vídeo lendo a seguinte matéria. Ok ok! Luiz Basse aproveita a queda e compra mais de um milhão e meio de ações da IRB e RBR3 é o ticket o que mais está na carteira de um dos maiores investidores da Bolsa Brasileira? Na sexta-feira, dia 4, quando a cotação caiu para R$ 2,32, o investidor adquiriu mais R$ 1 milhão e meio de ações da empresa, aumentando ainda mais a participação de seu capital. E quase de graça, como ele define, estima-se que ele tenha desembolsado 4,5 milhões na operação. Bem, o Luiz Barça é um grande investidor, como todos sabem, maior CPF da, da B3. E essa matéria é uma matéria da Informon, no dia 10 de de 2022. Agora eu vou ler uma outra matéria para vocês, mais recente. Ok, ok! Luiz Barsi é... cumpre a promessa de oferta pública de ações da IRB, IRBR3. A resseguradora precificou a oferta é, pública primária de ações para as exigências da autarquia de seguros. Essa é a do investidor, do dia 2 de novembro de 2022. Antes de começar nosso estudo de casa e comentar sobre, sobre a IRB, eu chamo a vinheta.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 Voltando aqui ao vídeo, a primeira coisa que você precisa entender, não temos a mínima ideia, mas não temos a mínima ideia que esses bilionários estão fazendo, seja Paris outro, seja Barsi, ou outros, outros que estão fazendo esse movimento aí, mas não sabemos o que eles estão fazendo, a segunda coisa que você precisa entender, é que o dia que soubermos que eles estão realmente fazendo, eles não serão mais bilionários. Se você souber exatamente o que ele está fazendo, a estratégia dele vai deixar, de, vai deixar de ter efeito. É verdade. Então, o que tem efeito é que você não sabe o que eles estão fazendo. E esses movimentos das matérias, tanto da Luz Basse, que é filha dele, quanto do Luiz Barsi. No caso da acho que ela não é bilionária, mas é a filha dele. Enfim, esse movimento, você não sabe o que eles estão fazendo. Você não sabe que tipo de operação é essa. Não sei. O fato dele comprar, não quer dizer nada. Então, você precisa entender que IRBR3 é um caso especulativo. Aceita que dói menos! Vou ler aqui uma matéria para vocês. Ações da IRB IRBR3 derretem 93% na M3, dois anos depois, após alerta da esquadra sobre balanços. Até mais deste ano, Irbr Brasil já acumulava prejuízo de 285,3 milhões. Então de lá para cá essas ações estão sofrendo especulação direta. E aí tudo bem. E além disso a empresa mesmo após essa reestruturação que ela sofreu, ela ainda está dando prejuízo. Já é a segunda vez que ela, que ela faz esse follow-on, mas tudo bem. Essa oferta pública de ações já é a segunda vez, que é o Então, isso que eu vou falar para você agora não é nenhuma recomendação de compra, de venda de ativos ou de qualquer tipo de investimento. É apenas um exemplo didático para o nosso estudo de caso, pois o valor vest channel é um canal de educação financeira. Uh -huh. Vamos considerar agora uma vez. É em posse dessas informações que você viu aqui até agora vamos considerar o seguinte exemplo você tem um pequeno investidor G esse investidor G, ele investe dois anos na bolsa e tem um patrimônio de 20 mil reais no dia 10 de 8 de 2022 viu aquela de IRB e decidiu entrar é, quando a ação chegou a valer R$ 2,31, adquirindo 25 ações. O custo de aquisição dessas ações foi de R$ 57,25, aproximadamente 0,29% do patrimônio, ou seja, o investidor G, ele tem um determinado patrimônio de R$ 21,00, ele investe já há dois anos, e ele viu que a ação da Herbie caiu e decidiu aportar na Herbie. Porque comprou só de situações. Ele é um pequeno investidor. Investidor G. G de grande. Que demais! Ai, que delícia! G grava isso. G de grande. Ele é um pequeno investidor. Hã? O que será que ele quis dizer, hein? O custo de aquisição foi 57,75%, aproximadamente 0,29% do seu patrimônio. Ele entrou com pouco dinheiro. E depois disso teve o Follow on, que é a oferta pública de ações, uma espécie de novo IPO, mas o um investidor G, um pequeno investidor G, G de grande, não decidiu entrar ele falou, não vou entrar pronto, não vou entrar prefiro ficar aqui se ele não entrou na subscrição na oferta pública ele, foi, ele vai ser diluído agora eu pergunto para você nesse exemplo que eu estou dando aqui um exemplo teórico é só um exemplo teórico né? um exemplo didático esse investidor G, de grande, pequeno investidor, pequeno investidor como eu e você que está me escutando agora. Ele prefere ser diluído por quê? Bem, o primeiro motivo é que o follow-on da IRB não anunciou o valor das ações a serem subscritas. Diferente da AES Brasil, que anunciou o seu valor né, de subscrição você sabia o quanto você ia pagar pela ação, aqui na IRB você não sabia, você entrou depois que você vai saber então ela poderia valer ou 5 ou 2, qualquer valor, ou poderia valer centavos ou até um real como aconteceu, mas ele não sabia, então ele não entrou, ele preferiu não entrar lembrando, IRB é um caso especulativo, é um caso de turnaround que pode dar certo ou pode dar errado então, é um risco muito grande Então, ele preferiu entrar no risco comprando só 25 ações, que era 0,29 aproximadamente do seu patrimônio Uma parte ínfima do seu patrimônio O segundo motivo é que ele vai sofrer diluição, mas a diluição vai ser ínfima Diante da posição social dele, vai ser muito pouca diluição dele, então Não vai fazer diferença nenhuma Eu sou rica! Eu sou rica! Nem pro patrimônio dele, a, parte, a carteira dele não vai fazer nenhuma diferença Ele tem 25 ações, e se, se ele for diluído também não vai fazer muita diferença E outra coisa, ainda que a ação Venha valer um real, existe expectativa de cair para centavos em empresa, ou seja a cotação a longo prazo ela segue os lucros no longo prazo, ou seja, ela pode cair para centavos ó, à medida que ela vai tendo um prejuízo. Então ela pode cair muito mais. E ao cair... Né, ele pode comprar mais ou ficar na mesma posição, tanto faz. Que demais! Ai, que delícia! Uma vez que ele entende que... Continuando nessa proporção patrimonial dele, ele vai estar tá investindo, digamos assim, investindo com segurança, mesmo com um risco alto. Então, logo em virtude do risco, o investidor pequeno G de grande prefere entrar aos poucos no papel. É mesmo, é? Então, na, para o investidor G, ele prefere entrar aos poucos no papel, ele não quer entrar direto. É de é de bacana, de bacana, de bacana. que entrar aos pouquinhos como né? o, fomo, o fomo patrimônio dele vai crescendo ele vai entrando também aos pouquinhos mas a proporção entre a entrada dele e a quantidade de patrimônio que ele tem vai continuar sendo 1% até 1% na visão do investidor G ele não quer entrar no alto risco assim quer entrar aos poucos é, baseado nesse estudo de caso, nesse exemplo teórico do investidor G, pequeno investidor GG de grande, o que, que você acha? Acha que o pequeno investidor G de grande? Para! ele deveria entrar no Folo ou não? Não sei. Ele deve entrar em aos poucos ou não? Não sei. Dê sua opinião. Não Além disso, curta o vídeo Não Inscreva-se no canal Não Pois juntos, vamos educar financeiramente esse país Eu conto com você Bem, chegamos ao final do vídeo Desejo a todos um grande abraço E bons investimentos Push past all the pain and you find the door Open it up and find the